É.. Oi Tudo bem com vocês meus queridíssimos amigos Inscritos do canal Esse Antes de tudo deu eu começar né, isto aqui Eu gostaria de pedir a vocês que compartilhem o um vídeo Compartilha dá like Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber Os vídeos <risos> E é isso aí, e essa aqui é tipo uma nova série do canal é... Subnautica é um jogo que eu vi em alguns YouTubers jogando, mas eu não vi totalmente assim, uau, o que é louco eu vi até o final, mas eu achei interessante. Aí eu vi que estava free, né, no, no Play. Ha. Eu vou trazer este vídeo aqui que vai ser a primeira série do meu canal. Quero ir é em episódios. O que você está vendo aqui é o episódio 1 Vamos lá, tá? É novo jogo pra você ver que eu não joguei ó. ó ó a musiquinha vai tirando com a musiquinha do jogo eu não quero novo jogo é sobrevivência desembarque em um perigoso planeta alienígena colete recursos e gerencie sua fome e seja para sobreviver é esse mesmo o louco a nave zona só queria falar assim que se, tipo se, vocês não, se o jogo tiver uma cutscene vocês não vê a cutscene é porque o, o play a placa de captura do próprio play não deixa. Aí eu... quando eu acabar de carregar aqui, eu já volto. E lá, ó, aí o é Ó, Ah. Atenção. tá acontecendo isso? Lançamento. Ah na tá nave ali tá pô é então Eita carai ah vai ver na minha cara não vai essa desgraça vai ver na minha cara não vai não não vai não não vai não não vai, não filha da puta eu, eu, eu, eu, <risos> eu levei um susto de verdade é eu queria dizer que esse vídeo aqui é uma play então não vai ser aquele vídeo curto que vocês estão acostumados a ver Ixi, não tá funcionando, pera, aí Então não é esse vídeo curto que vocês estão acostumados a ver, tá ligado? Mas vamos lá, vamos fazer gameplay Nossa, coisa que sai Nossa senhora tudo tá, tá, coisa que Tá porra O que aconteceu? Alô? Tá Aham, uhum. Terra. Vamos lá, pega. You have suffered minor head This is considered an optimal outcome. This PDA da <laughs> ai ó ai, ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó o que vocês acabaram de ver aqui, é aquele subnáutico que se passa... Uhum. se passa assim, né? É, é água, nós temos que entrar na água fazer coisas E a nave tá saindo muita fumaça hum. ah. Oh oh oh! Que louco! Que que é que eu, eu disse aqui? Oh... Não esse peixe, não dá o peixe não dá peixe, não dá peixe. Não, peixe. Não, peixe, Peguei. dá Eu quero, eu quero... O que eu posso fazer com o peixe? Alimentos Água? Eu tô com fome é um, pe... um um... um um, um Bradfish assado Ah, agora nós meu... é meu... sair daqui Então que nós é pega essa porta? Aí vem aqui Aí consome hum ó delícia gente que tenho que fazer aí é quebrar a terra que isso, que isso, que isso, que ai filha da puta desgraçado essa é da onde daqui Ah, não não não não não não não no não velho é isso? Não tô gostando desse barulho. Usa ferramentas de reparo. Aqui também? O que mais? Aqui? Tá, peraí, vamos lá. Canto. E a gente precisa de uma ferramenta de reparo pra consertar isso vamos lá e ferramenta cadê é aqui pessoal é ferramentas ferramentas de reparos é já tem tudo só falta silicone como que eu faço silicone tá tem aquela pontinha ali que vocês viram é Ali. Ah, esses barulhos Não gosto desses barulhos não, filho Que É isso aí que Tem não aqui Tem lá da minha casa Cala a boca Tem lá da minha casa, então vou pegar duas aqui Que porra é mesmo, mano? Eu não tô gostando desses barulhos Não tem nenhuma faca para me defender dessas porra, É Só pra cá, pra pra não, não eu vou me demorar um pouco. tá então tá? então eu, venho aqui, eu posso ah, ah, que... ah, peguei, aí eu o o o repara. o tá o o o aqui, o o o o o tec -f -f concert. o é o o To hum. Alguma é uma coisa que Ah, legal, da hora, bem Continue nossa. Suave para esperar tudo isso. 99, 99 mil? Como é? Pera! Ui, meu Deus! Eu tô equipado? Ah, tô equipado, uhum. equipado ó! como uhum. uhum. que eu vou ali? Olha, ó! Uhum. Uhum. Cala uhum. a boca! Não quero saber, não! Né? Uhum! Não, fazer uma faca né, pra se defender né, porque porra... were from Tá bom, fazer uma faca embora em hein bicho tá de noite, vamos ver o mar de noite Ô oh, louco, é mó bonito tio Que que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? Que é isso? O isso? Vem cá, deixa eu dar uma matada. O que que você faz? Só fazer se Vem cá! Vem aqui! Eu vou fazer esse digitalizador. E pra ele eu preciso de bateria e titã. Como que eu faço? Bateria? Bateria, eu preciso de cogumelo ácido e melhor de cobre. Ok, vamos lá, né? porque eu percebi os milhares naquela pedra que você vem quebra Ah não não não não nem não nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem, nem vem nem vem, nem vem, não não não não não não não Pô, é que era, eu quero, não quero. Não, não, sai daqui, é mano. O que é isso? Ah, menina é de copo, peguei. Um Dá pra fazer bateria um agora. Carro. Ah, não vai vir aqui? É, aqui não. É Recurso? Eu tenho que pegar. Opa, o... ai. Ok, vamos pegar, vou guardar isso. Vou guardar, guarda, guarda, guarda, guarda. Guarda, guardar. Guarda. Pega, pega, pega. Eu também consigo, é, eu vou fazer. Pega, pera Ah, foi só dois, já tá doida. Uau. Eu tenho que pegar o titano que eu preciso, Legal a gente tem Não tem titânio não Oh, oh, não Mano, tô um treco Eu tô com medo, mano Usar fabricador, não que não, o seu animal Aqui é titânio, A 4 Aí ela vem aqui Ferramenta de digitalizador, fazer o digitalizador a a na outra escaneamento? Vamos fazer. Uhum. E... Vem cá, peixe. Vem cá, peixe. Vem cá, peixe. Vem cá, peixe, filha da puta. Pega você também. Você faz água não faz água? Tinha um sinal no rádio aqui. Vamos ouvir, né? Vamos lá, ouvir. 3, uploading our coordinates We're plugging some holes in our emergency sea glide So if we're late for the rendezvous, don't panic Also, don't go home without us Seriously 3, out Signal location uploaded to PDA Hum Bem, como eu entendi o que ele falou ali Parece que alguma Parece que alguma coisa aconteceu aqui, ó se a gente vir vem... vem... aqui, dá pra ver tudo aqui, ó. É... Então, tem... se vamos aqui, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Falei melhor, aí, Então a gente tem que ir lá Onde está isso aí pra ver o que os caras estão É... Se eles estão com algum problema alguma coisa É isso aí que estamos falando A gente vai ter que... Aí. A gente vai ter que ir ali Pra ver O... O... Pam, pam, pam, né? o, o que acontecerá Então vamos lá só que Só no próximo episódio, é. Claro né Tá, eu só quero dar aquele suspensezinho É Do... Coisa ali do... Eu esqueci o nome Como que é o nome disso aqui? Na cápsula de sobrevivência 3, não só e no próximo episódio, caso vocês queiram Acho que da bosta, tá vendo o que Então é isso aí galera, por favor, deixa o like, compartilha, comenta, dá o... Se inscreve, deixa coisa assim, não aí, faz o sininho de Belém, tá ligado? E é isso aí, a gente se vê na próxima vez que, na próximo vídeo, que pode ou não ser sobre náutica possa ser de outro vídeo ou não, eu tô pensando em gravar um vídeo por semana, então, essa semana é só esse vídeo aqui mesmo, de domingo, eu sei que é tipo o último dia que eu tô gravando esse vídeo, mas pelo menos eu tô gravando. Então a gente se vê que tal em sábado que vem alguma coisa assim um final de semana até a próxima